Você já entrou em uma piscina que de fora parecia ser mais rasa do que realmente era? Ou já percebeu que uma colher num copo de água dá a impressão de estar quebrada ou torta quando se olha através do copo? No Lux de hoje, vamos falar sobre um fenômeno super bacana, a propagação da luz. Entender a natureza da luz e seus fenômenos é algo que gera fascínio na humanidade há mais de dois mil anos. Os filósofos gregos já discutiam sobre a luz e, graças a diversos cientistas dos últimos séculos, hoje podemos explicar e entender esses fenômenos. A área da física que reúne esses estudos se chama óptica, e ela não está muito longe da gente. Em nosso cotidiano, podemos presenciá-la de diferentes formas, seja em características naturais da luz, em lentes de câmeras fotográficas ou até mesmo no olho humano. Vamos dar uma olhada em algum desses fenômenos? O ponto de partida para entendermos os experimentos que vamos realizar é que a luz percorre uma trajetória linear. Mas quando a luz troca de meio, como ar e água, por exemplo, podem acontecer dois fenômenos diferentes, a reflexão e a refração. A reflexão é uma mudança da direção da luz quando ela é desviada e volta para o mesmo meio. Na reflexão, o ângulo de inclinação que a luz chega é o mesmo em que ela sai. A refração também é a mudança da direção da luz, mas nesse fenômeno, a diferença é que, ao ser desviada, a luz troca de meio como exemplo, vamos usar o ar e a água. A luz tem velocidade diferente nesses meios, e ao mudar a velocidade, trocando do ar para a água, a direção da luz também é alterada. Por isso, temos a impressão de que uma piscina é mais rasa do que realmente é. Várias tecnologias que usamos no nosso dia a dia utilizam esses princípios, como as lentes e as fibras ópticas. As lentes usam a refração para mudar a trajetória da luz, enquanto a fibra óptica usa o princípio da reflexão para manter a luz dentro da fibra. Além de muito importantes para a tecnologia, esses princípios são muito fáceis de serem reproduzidos em casa. Você vai precisar de um laser, uma lanterna, pó de giz, um aquário com água e um pouco de sabão, um espelho pequeno e um vaporizador. No nosso primeiro experimento vamos utilizar o laser e o pó de giz. Com esses itens conseguiremos observar a trajetória da luz. Ao jogar um pouco de pó de giz por cima do feixe de luz emitido pelo laser, é possível ver a trajetória da luz no ar. Ela é retilínea. Nós conseguimos observar esse fenômeno porque a luz reflete nas partículas de giz. Também é possível repetir esse experimento utilizando um vaporizador. Nesse caso, vai ser possível observar a trajetória da luz através da fumaça liberada pelo equipamento. Também, se usarmos uma lanterna no lugar do laser, veremos que a luz emitida apresenta o um formato em cone, também linear. Nesse segundo experimento, vamos observar a reflexão da luz, e para isso precisaremos de um laser, um espelho simples e um aquário com água e um pouco de sabão misturados. Como já aprendemos, a trajetória da luz é linear, e quando o laser fica perpendicular com o espelho, a luz refletida percorre o mesmo caminho. Quando a luz chega inclinada no espelho, ela também sai inclinada, e ao mover o laser, a luz refletida se move acompanhando o ângulo de inclinação com que chega no espelho. Na natureza, é possível observar a reflexão em um pôr do sol sobre um lago. Agora vamos observar o fenômeno da refração. Nesse terceiro experimento, vamos utilizar o vaporizador e o aquário com água e sabão. Através da fumaça liberada pelo vaporizador, é possível verificar a trajetória da luz no ar e como ela muda ao trocar de meio. O ângulo de inclinação da luz é alterado quando entra em contato com a água. Conseguimos observar que quanto mais inclinado a luz entra na água, mais ela muda de direção. Você pode verificar o experimento da refração utilizando um copo com água e um lápis. O primeiro passo é colocar o lápis no copo de água vazio. Assim conseguimos observar que o lápis continua normal. Mas ao colocar água no copo, parece que o lápis está quebrado. Temos essa impressão porque a direção da luz muda quando ela troca do ar para a água. Essa alteração na trajetória da luz faz parecer que a parte submersa do lápis está em uma posição diferente da parte que está fora. Viu quanta coisa conseguimos aprender? Lembrando que luz é energia, então é importante tomar cuidado e nunca apontar lanternas ou laser na direção dos olhos.